Olá, eu sou Felipe Pereira, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre O Centenso Sinistro, um grupo de super vilões do Homem-Aranha. Esse é um grupo que apareceu pela primeira vez na revista anual do Homem-Aranha, em janeiro de 1964. Após sofrer três derrotas, Dr. Octopus percebeu que precisava de ajuda de outros vilões para derrotar o Homem-Aranha. Sendo assim, então logo após ele ter escapado da prisão dessa vez, ele organizou um super grupo de vilões. Esse grupo tinha integrantes que já haviam antes sido derrotados pelo Homem-Aranha. São eles, Freirem o Caçador, Electro, Mistério, Abutre, Homem-Aranha, e também o líder deles, Dr. Octopus. O Dr. Octopus, ele achou que tinha criado um plano dessa vez infalível para derrotar o Arachnidio. Mas o que ele fez foi ter sequestrado o Brand e também a Tia Lei. E isso fez com que o herói fosse ao encontro do grupo sexteto sinistro Furioso. O que acabou por gerar um combate de um contra um. Uma vez que os vilões... Eles tinham combinado entre eles de ser um combate de um contra um, todos eles dessa vez foram novamente derrotados pelo Homem-Aranha. Todos esses vilões já apareceram antes nos filmes do Homem-Aranha, com exceção de Kreven um Caçador. Se você gostou desse vídeo, deixe já seu comentário aqui embaixo. E também se inscreva no canal e deixe o sininho ativado, assim você fica por dentro sempre que tiver vídeos novos como esse no canal.